Vai lá, como você se sente como sapateira? Eu? Realizada. Tipo, amo o que eu faço. Fazer o curso foi bom pra você? Excelente. Foi é fundamental, eu diria mais. Hum. Foi importantíssimo pra essa decisão, né? Eu... Esse curso eu não tinha me tornado sapateira. Eu penso que todo mundo pensa um, um dia, ou a maioria das pessoas pensa um dia de ter seu próprio negócio. Mas, uh, você, você foi rápida, era seu sonho. Sim, era não alguma coisa minha, tinha alguma coisa, eu sou formada em outra coisa, de formada em moda, mas não gostava de fazer, de trabalhar, Eu estudei, não gostava. eu, eu ia lá, eu me via numa empresa, uma das vantagens que eu vejo em você trabalhar na área de serviço é que o seu investimento em matéria-prima não é tão grande, não é verdade? <música> e para ter sucesso numa sapataria, o que, que você precisa fazer? Um bom serviço para os clientes, ter um eu... bom Do que faz hum. Não, então. É, então é por isso que você trabalha sorrindo? <risos> tá bom, obrigado <risos>